para o signo de escorpião. Escorpião, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, porque pode ter acontecido o rompimento de conexões, de convívio com as pessoas, dificuldades de se sentir alinhado, tendo aí um sentimento triste, sem motivos de felicidade aparente. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que é mais forte do que imaginava e que só essa força interna pode te manter firme e de pé. E ninguém tem esse poder de reagir por você. E você aprendeu o controle. Dominando seus instintos para que não se saísse prejudicado. Aqui mostra você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando o compromisso com você, de continuar se esforçando, buscando conhecimentos para ampliar a sua consciência e evoluir ainda mais de modo que você invista em você nos seus projetos com foco e disciplina, de quem quer se superar, sendo melhor a cada dia. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive, que às vezes é necessário uma pausa, descansar a mente para se fortalecer, e se recuperar, e está tudo bem não ser produtivo o tempo todo. A não-ação também é uma ação, e muito necessária para se recarregar, e que atrasar algumas coisas não é desistir de resolver, e que esfriar a cabeça primeiro torna o caminho da solução mais iluminado. Agora, nesse ano de 2023, você pode usar mais da introspecção, de ter esses momentos só seu, de se ver como uma boa companhia e não esperar que o outro possa te suprir em tudo. É andar com mais calma, se conhecer para se completar. Tendo aí uma moderação para aquilo que não é tão importante assim e pode ficar para trás. E estar só não é solidão e pode ser muito prazeroso fazer coisas com você e para você. E se esvaziar das questões e rótulos externos. E curtir esse momento só seu. Que a vida está te proporcionando nesse momento. Agora vamos para 2023. A tendência para o ano de 2023 é planejamentos e descobertas. Você descobrindo coisas novas, conhecimentos novos e resgatando a vontade de traçar metas novas, observando bastante os acontecimentos, sem se envolver demais e se perder, porque você estará no ritmo de progredir e naturalmente vai se distanciando do que não te faz bem ou já não combina com você.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 2023, até breve e muita gratidão.